Feito o registro e recebidas credenciais, o passo seguinte é irmos precisamente ao site da, da campanha, do site aqui do projeto. Uh, temos aqui já o botão Get Start, vamos ver. Ele leva-nos automaticamente aqui para o Astrométrica, que é o software que nós vamos utilizar para fazer a verificação da presença ou não de asteroides. Para descargar o, o programa, só temos que clicar aqui no link e guardar o fecheiro. Temos ainda aqui mais dois links, um para um guia de referência rápido e o outro para um conjunto de imagens que nós podemos utilizar para praticar. Praticar quer a utilização do software, quer precisamente o processo em si. Uh, feito isto e sabendo dominar já este tipo de ferramenta, vamos aqui a campanhas. As campanhas. Neste caso, como não estou inscrito na campanha, uma vez que ela ainda não teve início, eu vou aqui à campanha do International Asteroid Search Campaign, neste caso a título de exemplo. Nós iríamos procurar a campanha do núcleo. vamos supor que esta é a campanha do núcleo e vamos supor que, no meio de todas as campanhas que estão aqui, encabeçadas por Nucleo, esta, que eu vou aqui, Asteroid Station, era a designação da minha escola. Portanto, seria aqui que eu iria clicar. E estamos aqui no nosso espaço. O que é que eu vou ter neste espaço? Bom, neste espaço eu tenho aqui, um, mais uma vez, um guia de referência rápido e tenho aqui um fecheiro de configuração. Este fecheiro de configuração é fundamental. Teríamos que fazer o download dele. Vai-nos ser uh, fundamental para, para que o programa astrométrico identifique qual é o telescópio que está a utilizar, neste caso é o PanStars, e as suas características. Só assim é que ele pode pegar naquelas imagens e confrontá-las com a base de dados do Minor Planet Center, que irá fazer esta verificação implícita no nosso trabalho. Temos ainda agora aqui um pacote de imagens. Este pacote de imagens aqui, eu vou fazer o download, vem compactado, eu iria guardar o fecheiro e iria posteriormente, descargando o fecheiro, iria descompactá-lo numa das minhas pastas de trabalho. Até aqui não há grande dificuldade, este seria o ficheiro que contém os dados que eu irei utilizar. Este outro espaço, a iremos falar mais tarde, é o espaço onde vamos submeter, por fim, o relatório que irá ser enviado para as entidades que uh, tutelam este processo e que estão aqui indicadas. Ora, muito bem, uma vez uh, descarregado o programa e feita a respectiva instalação, vai aparecer no um ambiente de trabalho, Aqui um ícone para chamar o programa. Também descarregamos já o fecheiro de configuração para o PanSTARRS e o fecheiro de trabalho. Ambos estão compactados. Portanto, teria que ser feita a extração destes fecheiros nas respectivas pastas. E vamos então ver como é que tudo isto funciona. Eu vou chamar o Astrométrica. Ele começa por carregar uh, o fecheiro com a base de dados. Da base de dados do Minor Planet Center, portanto, o fecheiro que contém a informação relativamente aos recentes objetos que nós podemos encontrar e trabalhar, uh, o programa abriu, uh, temos aqui a indicação de que temos 97 dias ainda de período de avaliação, vamos fazer contínuo, uh, este período de avaliação, no nosso caso, é redundante, na medida em que nós também receberemos as credenciais uh, para trabalhar com ele. Mas mesmo que isso não acontecesse no 97 100 dias, que no fundo é o, é o prazo atribuído para fazer várias campanhas. Ora, muito bem, estamos então aqui no ambiente gráfico do nosso software. No canto inferior direito, vemos que temos aqui a indicação da configuração para a astrométrica. Ora, como nós vamos precisar de fazer a configuração para o telescópio que vamos utilizar, vamos começar por ir aqui a File, Settings, e uh, estes espaços que está tudo em branco, nós vamos abrir, e o fecheiro que nos interessa carregar para aqui é precisamente o fecheiro de configuração do panstar Vamos então aqui ao local onde eu o descarguei, vou aqui à pasta configuração, e vou carregar, e aqui está, a informação relativamente... A este, a este observatório. Vou fazer um save aqui. Muito bem, eu vou aqui fazer um ok. Neste momento, o canto uh, inferior direito já tem aqui indicação de que está, o programa está calibrado para o Panstars E vamos começar então a trabalhar. Ora, para além deste botão do settings que acabamos de ver, temos agora aqui mais três ícones. Estes dois, este é para o dark frame e este para o flat field, estes fecheiros podem servir para outro tipo de tarefas de astrometria, mas não para esta que vamos realizar. Esta, o que nos interessa é apenas aqui o carregamento das imagens. Vamos fazer então load. Vamos procurar a pasta. Uh, dissemos que estava no ambiente de trabalho, portanto foi o local onde nós uh, os guardámos. Eu carreguei-as para aqui. Vamos então lá e elas. Vamos carregar as quatro imagens em simultâneo. ele Carregou uma, duas, três, quatro. Temos aqui uma sequência de quatro imagens da mesma região do céu e uh, normalmente isto tanto pode aparecer assim como pode aparecer desta forma. Portanto, este seria o formato habitual em que você, cada, cada uma destas, destes pontinhos brancos seria uh, uma estrela, eventualmente, uh, ou pelo menos a maior parte delas seriam estrelas. Convém então identificar e, para trabalhar com isto, o, este modo de, de, de imagem invertida facilita imenso o trabalho e, portanto, daí nós passamos para esta, para esta modalidade. Dentro destes quatro, destas quatro imagens, nós temos agora duas formas de fazer é, pesquisa de esteroides. Uma primeira é automática, mas que é pouco recomendável uh, para uh, as imagens do PanStars, precisamente porque vai deixar de fora muito, muita informação, uh, mas eu vou só, a título de, para ilustrar, vou mostrar como é que se faz, e outra que é manual, que vamos ver depois, uh, logo em seguida. Portanto, para fazer uh, o processo uh, automático, eu vou clicar aqui, Neste botãozinho que diz Moving Object Detection. Portanto, ele vai detectar objetos em movimento. Clicar Ok. Ele vai extrair precisamente os objetos. Vai procurar identificar cada um destes pontinhos que nós temos aqui no ecrã. Confrontando precisamente a imagem com a base de dados que já referimos. Está a fazer este processo. Está a fazer o alinhamento. Esta informação ainda não chega. Isto por vezes acontece. E pode acontecer duas, três vezes. Portanto, não desistam por isso. Ele vai fazer aqui, vamos pedir para fazer a referência automática das estrelas. Neste caso, na primeira versão com 200 estrelas. E ele está a proceder, precisamente, a esse processo. Vamos aqui aguardar. Ok, e já terminou essa fase do processo. E pronto, temos aqui marcado azul uh, os pontinhos que estão identificados na base de dados e a vermelho uh, os objetos que se deslocam uh, dentro deste, deste enquadramento. Ora, vamos lá ver o que é que nós, então, vamos no processo automático vamos ver. Temos aqui um primeiro objeto que... Uh, se olharmos, ele já tem aqui uma designação, portanto estamos a falar concretamente de um objeto conhecido, de um asteroide perfeitamente identificado, que integra já a lista dos objetos conhecidos. E vamos aproveitar então depois para ver o que é que realmente, como é que este processo se desenvolve. Ora, estão a ver, aqui esta linha vermelha, peço uma distribuição gaussiana, vemos que os pontos estão dispersos ao longo desta linha. Portanto, isto é um bom sinal, é indicador, precisamente, de que este corpo é um corpo que tem alguma estabilidade em termos de imagem. Vemos ainda outra coisa. Vemos que este R, que está aqui indicado, está-nos a mostrar que a magnitude do objeto é sensivelmente a mesma. Portanto, varia muito pouco. Se tivesse uma variação muito superior a 1, por exemplo, já nos permitiria pensar se realmente aquele objeto estava a aumentar ou diminuir de brilho. Neste caso, não estando, é mais uma, uma razão para percebermos que se trata efetivamente de um asteroide. Ou melhor, sempre que isto aconteça, tudo nos leva a crer que realmente estamos perante um asteroide. O sinal também nunca deve baixar aqui abaixo de 5, portanto... E, portanto, neste caso aqui, que já sabemos tratar-se de um que nos serve aqui de referência, vamos fazer aqui a aceitação do objeto. Ele agora está-nos a dar um outro, mas neste outro, que estão a ver aqui, a posição dele, em relação até a esta barra, mantém-se mais ou menos constante. Se nós olhamos para as coordenadas X e Y, vemos que elas variam muito pouco. Quer dizer que, se variam muito pouco, quer dizer que é um objeto que não está a deslocar. E se não se está a deslocar não será um asteroide. Portanto, estamos a ver inclusivamente que a dispersão de pontos não segue esta linha vermelha e neste enquadramento então o que fazemos é precisamente rejeitar o objeto. O mesmo acontece, e por mesmas razões com este. Com este. Aliás, vemos que aqui não há, não há nada que nos diga tratar-se de um objeto. Vemos que aqui Há uma grande variação, de, há uma variação significativa de magnitude e, portanto, vamos rejeitar. Este aqui também, como estamos a ver, as coordenadas são sensivelmente as mesmas, portanto, rejeitamos. Portanto, não é um objeto em, em movimento. É a mesma coisa aqui. Aqui também. Também, portanto, está aqui entre as barras, está-se mesmo mesma posição Rejeitamos. E, neste momento, ele identificou-nos apenas aqui um objeto que já era um objeto conhecido. Estamos a falar do processo automático. Eu tinha referido que o processo manual é muito mais assertivo e muito mais fiável. Vamos, então, ver como é que procederíamos para este processo manual. Para o processo manual, o que vamos ter que fazer, então, seria começar aqui por fazer aqui o... O non object overlay, ele vai selecionar os objetos. Isto começando logo por este processo manual. A fazer aqui a seleção dos objetos. Sim, senhora. E o que fazemos a seguir vai ser, aqui está, o, o que fazemos a seguir vai ser precisamente hum, por estes objetos pôr a sequência das quatro imagens em movimento. Portanto, esta sequência vai estar animada e conforme estamos a ver aqui, estamos a ver que há um objeto que se move ao longo desta sequência de imagens. Para vermos melhor, vamos fazer duas vezes zoom, uma, duas, e, portanto, passamos a ter aqui uma matriz muito mais ampliada, que nos permite olhar com mais rigor. Vemos ainda aqui outra coisa, eu vou tentar abrir isto por uma questão de perceber melhor o que é que se passa aqui. Ela, no fundo, está organizada numa grelha. Numa... Temos aqui umas linhas de, de grado, umas frames, que nos ajudam a saber em cada momento onde é que estamos. Portanto, vamos então olhar cada quadrado em sua vez. Eu vou olhar aqui, aqui diz que aparece aqui um objeto e realmente nesta frame aparece aqui um objeto, mas nós nas outras não conseguimos identificá-lo e estamos a ver aqui o tal dito objeto que já foi referenciado antes. Se repararem bem, para além deste objeto referenciado antes, temos a ver aqui um outro que se desloca ao longo desta linha. E como é que ele se desloca? Ora, desloca-se numa trajetória linear, com uma velocidade constante. Portanto, tudo nos indica que estamos perante aqui um novo objeto. O que fazer então? Vamos parar a imagem e vamos deslocar-nos imagem a imagem. Está aqui um, uma, e vou marcar. Como este objeto não está identificado, vamos aqui olhar, os pontos distribuem-se ao longo da linha vermelha, conforme dissemos antes ou nesta parte aqui, ao longo desta reta. Estamos a ver, então, já vimos que ele se desloca na sequência de imagens. Vimos ainda que o sinal está acima de 5. Portanto, tudo, tudo bons indicadores para identificarmos este objeto. Vamos então dar-lhe um nome. A atribuição do nome consiste em três letras e quatro algarismos. E sempre por ordem. Se este é o meu primeiro objeto, eu iria escrever o nome da minha escola, as, as três, três letras para identificar a minha escola, Escola, Marques, Castilho, e o primeiro objeto, 0001, quatro dígitos. E vou então aceitar. Vamos andar mais uma frame para trás. Perdão. Aqui está ela. Novamente, distribuição ao longo da linha. Novamente, um valor de sinal uh, adequado. Um valor próximo ao anterior. Portanto, tudo os, os, indi os indicadores que nós tínhamos referido. Escola Marques Castilho 0001. Portanto, estamos a identificar o mesmo objeto. Portanto, logo atribuímos o mesmo valor. Accept. Mais uma vez. Aqui está ele. Novamente, sinal bom, um valor próximo, a distribuição referida, Escola Marques Castilho, 0001, accepte. Neste momento, eu, por ruído eletrónico, por qualquer motivo, não consigo encontrá-lo nesta frame, não vou uh, identificar aqui. Vamos passar a ver se vou animar de novo. E vou ver se há mais algum objeto a deslocar-se neste espaço. Não consigo identificar mais nenhum. Há alguns que, por vezes, são muito tenos, Temos que ter muita atenção. E, uma vez feito isto, eu vou avançar esta barra toda para o outro lado e vou ver os outros dois quadrados da mesma linha que tínhamos posto inicialmente. Vamos olhar aqui. Não encontramos nenhum corpo em movimento. Portanto, tudo isto são uh, posições fixas, uh, registadas pelo telescópio. O mesmo acontece aqui. Bom, neste momento, iríamos passar para a segunda linha. iríamos fazer o mesmo processo. Portanto, iremos ver o que é que se passa neste quadrado. Há aqui zonas manchadas, onde o CCD... Não conseguiu fazer o registro, portanto, não, tendo, não temos que ignorar. Vamos ver aqui neste, exatamente, o mesmo processo. É claro que eu aqui... Há aqui ruído, que nós vemos que é ruído eletrónico, isto não, não é nenhum sinal. Passaríamos novamente para os dois primeiros desta segunda linha. Bom, iríamos fazer todo este processo, princípio a fim, correndo as quatro linhas do conjunto de imagens. Neste caso, eu já tinha feito, previamente, esta análise. Estão a ver? Há aqui alguns sinais que, por vezes, aparecem. Isto são chamados hot pixels, são pixels quentes, ou seja, é ruído eletrónico. Portanto, nada disto é de considerar. O que é que nós temos que considerar? O que é que nós, no fundo, andamos à procura? Andamos à procura de um objeto que, tal como aquele que vimos aqui antes, se desloque ao longo desta sequência de imagens, numa trajetória linear, com uma velocidade constante, e com uma magnitude constante também. Portanto, estes serão eh, são as nossas referências. Feito isto, já posso parar. Ao ter feito este registro, nós formos agora aqui ao View MPC Report File, vamos encontrar, precisamente, aqui os dados destes dois objetos que nós encontramos. Vamos copiar esta informação, Copy. E vamos, novamente, para a parte do IAS que nós tínhamos aqui. E vamos dizer, vamos preencher o relatório. Neste relatório eu vou começar por dizer qual é o conjunto de imagens que nós estamos a trabalhar, que é este aqui, aquele que descarregámos há pouco. Vou identificar aqui quais são os cidadãos cientistas que estiveram envolvidos. E vou aqui copiar ou melhor, vou colar, perdão, o relatório. Uh, por norma, uh, esta linha que está aqui, vamos fazer uma alteração. Eu vou identificar aqui até 4, uh, vamos supor 4 alunos por grupo, uh, um dos quais é sempre o professor. Iria pôr a primeiro inicial, Álvaro, Folhas, uh, seguido de Lúcia, Ferreira, seguido de, enfim, uh, Fulano Fulano uh, Cicrânio, enfim, para nós vermos. E aqui iria pôr a identificação entre parênteses da nossa escola. Iria pôr Escola Secundária. Marcos castilho portugal Eu não pus aqui o acento, não por esquecimento, mas devemos evitar, tanto quanto possível, acentuar as letras, uma vez que nem todas as línguas utilizam a acentuação e, portanto, isto poderia trazer-nos algum problema. Temos ainda aqui, também, o seguinte, é conveniente fazermos aqui a separação dos dois objetos. Temos aqui este objeto, temos aqui outro objeto, Eu aqui, agora o mal, aqui, novamente levá-lo para a posição certa, e ainda eh, podíamos, devíamos, neste caso, acrescentar, podemos acrescentar agora a eh, segunda das orientações Uh, penso que não estamos obrigados a, a isso, mas ainda assim convém pôr image set dois pontos e o nome do fecheiro que nós temos aqui. Portanto, eu vou fazer um copy, Control c Control v mais uma vez vamos separar isto, mas agora image set, PS1, já sabemos, uh, PanStars, uh, aqui a data do registro do objeto, enfim, e aqui os códigos com os quais já poderão saber qual é, de, que, de que conjunto se trata. Feito isto, o passo seguinte é só submeter o relatório. O relatório foi submetido com sucesso e pronto, e o trabalho aqui está concluído. Se porventura não houvesse de todo nenhum objeto no conjunto de imagens, pois não teríamos nada disto, teríamos este espaço em branco e iríamos escrever apenas NO MOVING objects DETECTED. Ok. E submetíamos, eu não vou submeter por razões óbvias, mas seria, uh, seria no fundo esta linha que iríamos acrescentar no nosso relatório. E pronto. Como acabaram de ver, o processo não é tão complicado assim. É um processo que promove a construção de significados, ajuda o aluno a envolver-se mais com a ciência, a perceber como é que se faz ciência, a desenvolver competência científica de observação, de análise, a desenvolver também os chamados soft skills e, no fundo, a participar num projeto de ciência cidadã que lhe dará competências que o irão acompanhar ao longo da vida. As campanhas estão aí, estejam atentos, contem connosco e boa casa aos asteroides.